suposto neste baú, para o Pinhal sobre passagens de ano épicas, não era? para inspirar um bocadinho o público fez que combinamos, certo? certo, certo mas se calhar é melhor não, não falarmos desse tipo de coisas porque o pessoal vai ter passagem de ano mais tranquila então eu proponho que falemos aqui da passagem de ano mais tranquila que já vimos, que foi? não me lembro nenhuma nosso amigo Nelson Tiago que em 2017, sim <risos> Quer dizer, estás a dizer, começas isso, começas com uma voz que eu até pensei, o que é que está a passar, morreu alguém. Há é uma história de pré. É, é de pré. Pronto, pá, tá, podemos contar. Eu lembro, olha, eu eu, tintim tintim. eu sei disso praticamente tintim por tintim. Pois sim. já contávamos esta história tantas vezes. A tanta gente. E o nosso público gostou tanto do, do, do amigo Tiago, que podemos contar esta história. Exato. Podes começar. Qual, Dai, é, que, qual é que seria para ti o primeiro momento? Nós encontramos para e às 10h30, mais h e e foi mais ou menos 10h30, no Piolho, Alguros uhum. no Piolho Sim, um, para aquele um Sim, e uh, um colega nosso da Alfiana uh, tinha a tradição de fazer um rodízio de, de, bebida. de bebida em que cada pessoa pegava numa garrafa, sim, sim, e pronto um queixace, vinho do Porto, cerveja whisky, vodka, e era um gol e estávamos ali todos um gol sempre a rodar, uma N prática muito pré-Covid muito pré-Covid, hoje em dia era impensável. E com a benção, hum. esqueceis a, a Ah sim, porque a benção era na garrafa... Quem tinha a, garra... a, garrafa. a garrafa de vinho do Porto tinha que... Hum, passar os queiros em baixo. Uh, Pronto, estávamos ali nessa tortulha de, de bêbados. Até que à meia-noite e doze o nosso amigo Tiago dá o ar de sua graça e encontra um arbusto. Ele Exato. gosta muito de arbustos. Exato. E foi regalo com o Conteúdo do seu estômago. Exato. Gregou-se todo. É o que é. Gregou-se todo. não foi, foi não. aquele. Foi, foi. Gregou-se todo. A cena é passagens de ano sem Joões. Joões. Joões. Joões. Joões. Uh, e afins são, são noites longas. Para caralho, meu Sim, sim, sim. Num, é uma noite que acaba ao meio-dia. E começa cedo. E começa cedo. Ou seja, uma pessoa que há meia-noite e um quarto já está a uh, bandeira branca. É porque... Minuto e doze, Minuto e doze sim. É Minuto importante. e doze. Já está a agregar-se todo num canto do, da cidade do Porto. Devia ter sido... devia ter sido um presságio. Estás a perceber? <risos> Para, não bebas mais. O que foi que aconteceu? Porque ele logo a seguir disse... Isso, disse, isso. disse. Opa, olha, vou, vou abrandar que esta noite já não, um já, já não aguento muito mais. E passado uns minutos... Passado uns... Eu não sei quando é que foi, lembrei-me de uma coisa que, que raramente contamos nesta história. O okay. Ele, a certa altura, estava com um copo na mão. Ainda estávamos na roupa, não sei a que horas é que foi. <risos> e ele usou o copo como cinzeiro e bebeu. E pá, que é burro, é burro, mano, é burro. Pois foi, pois foi. Estava não... tão narçado já que pensava que aquilo. Ai meu Deus. E depois aconteceu-lhe uma cena logo a seguir, a, a, a este, durante essa hora. Que foi? Ele ainda hoje em dia tem um lente lascado. Um, de... um lente, um dente, um dente ah, lascado é. Eu não, à não frente. estava nessa parte. Tu foi logo a seguir, foi no Sport Club. Foi a descer, mas eu não estava lá, eu tinha ficado em cima. aí é, tens tinha ficado então começa a descer. Uh, a descer para o Art Club. Pá, quem, quem é do Porto sabe muito bem que é uma descida de ainda um bocado íngreme. <risos> Se tiveres pior, parece que ainda é mais... ainda começa ah, a andar com os repés, Andas com... Yeah, dá, dá para isso. O nosso querido amigo Tiago foi -lhe, lhe um pé. Elascondente, um né? E ainda hoje em dia tem aquela Falou no pé, foi de cornos ao chão, foi de cornos ao chão. <risos> e, e, dente, e, um dente. e hoje da frente, e hoje em dia ainda lhe falta um, aquele, aquela aquele, dentição. aquele dentição. Mas a história, mas a história começa aí. Começa o no nosso querido amigo o meu meio da manhã já com um bocado de grego na camisola um dente lascado à frente e, um bocado, e esmurrado assim na cara do lado entrar no Art Club. <risos> o destino dizia vai para casa. Yeah, toda, tudo fazia crer que a noite já tinha acabado para ele, mas não, ele é preservado. É um guerreiro. É, é um guerreiro. E entra no Art Club. Dá-lhe. Eu não sei, que eu cheguei mais tarde. Chegaste mais tarde? Eu, eu, eu quando cheguei já estava ele todo maluco. Tava, tinha doping, foi o foi que eu me apercebi. Ah, sim. Ele tinha, ele tinha doping. Uh, para quem não sabe, o Art Club tem duas salas. Uma sim. estava com um, com um drum and bass, acho eu. E a outra estava com aquele hip hop. Um, aquele school, pop, old Bom hop. Aquele hip hop bom, estás a ver? Aquele hip hop bom, bom rosto naquela altura. <risos> aquela, e não é, passava, olha Passava aquele R&B que tu não gostavas. <risos> Exatamente. Ou não passou-me, noite. não Passou é, o Hot In Here? Shout out para o DJ Spot. Ok. E de repente um larápio, que andava lá para o meio, uh, minou o nosso amigo. Pois. Minou o nosso amigo. E então o nosso amigo era. era <risos> Às duas e meia da manhã, vamos imaginar que é, já nem sei que horas é que é, mas eu pensei para aí duas e meia estava Começa, esta, show de começa a fazer aquilo que para mim, e para quem gosta de ver uns copos, para quem gosta de estar em Tertulês com os amigos Sabe que, às vezes, eu acho que é tipo, olha, é com uma estrela natal que aparece de 80 30 anos hum. De repente, <risos> há uma, algum, alguém do nosso grupo de amigos, saca assim de uma exibição noturna Que normalmente é o Tiaguinho que, que, que, que a gente fica, que a gente fica espantado o que é que se passou? Art Club, completamente cheio. Estava a abarrotar Passagem de ano. Passagem de ano, toda a gente tola. De repente vê-se um gigante 1,90m, ali no seu auge a mandar os maiores toques de breakdance <risos> que a puta do Art Club já viu. Então o pessoal começou ah, ah", aquela cena do que os mongos fazem quando estão bêbados. <risos> ah, ah, ah". Tipo as morças, estás a ver? <risos> os chamamentos dos abates. E começa a, a formar-se um um uma, sítio, rodinha, uma rodinha, chamada a, Roda de Break A, a, a formar-se a Rodinha de Break E está o, o Tiago lá no meio a mandar os seus, os seus Mas paises. ele ainda teve pai a meia hora sozinho, zau, zau, zau teve, teve, teve meia hora não sei E havia teve... lá uma crew de b-boys Pois, e havia lá uma crew E esses, como é que era a cruz agora? Não me recordo Mas, mas era é aquele public shame <risos> <risos> um, <risos> Uma crew de b-boys que pai um pai 20 horas por semana Foram humilhados pelo nosso amigo Nelson yeah. Só Santiago. que assim cena engraçada é que foi, porque é o pessoal estava ali e estava, opa, eu paguei para vir beber uns copos, paguei para vir dançar, estou-me a cagar se faz piruetas. <risos> eu, quero, eu quero é rir-me, passar um bom, um bom bocado e ir para casa. exato. É isso que eu quero fazer, eu não quero pá, ok, consegues dar mortais e piruetas e faz aquele remoinho no chão, parabéns para ti, eu quero é ver o bêbado. O <risos> <risos> que foi que aconteceu? foi? Basicamente, e a cena foi? Aquilo foi tipo, vinha um, um sai outro. Não, o normal é, vamos convir que ele foi mesmo a postura dele, porque o normal é, tu estás ali um minuto, máximo, sais, dás a tua vez a alguém para entrar. Ele achava que aquilo era tipo roda, bota fora e estava a ganhar tudo. <risos> Sumiu, ele encarnou. Ele ficou lá para a e meia hora, vinha um, saía, vinha um. Mas a cena incrível foi ele, o pessoal estava todo a dar. Porque o pessoal está mais. Houve um consenso eu acho, coletivo, que foi. Aquele gajo está ali, tem toques, sabe dançar. Sim, sim, sim. Passa o que é pior que os outros. Claro. É um gajo que está completamente fodido, olhavas para a textura, televias um bocado de sangue e assim escorrer. E sangue? sangue. E o peixe já estava a ficar todo inchado. Ah, é um gajo que claramente não estava nas, nas suas maiores faculdades <risos> para poder estar ali e que estava, estava, estava, a fazer aquela cena, a dar o... Fez um, fez um bom move, mexeu bem anca, a como ele o, sabe. A dar o rabicho sim, sim, sim, sim, faz uh... aquele toque de ombro. tá. tá, yeah. tá e, mas a cena foi, ele fazia isso, o pessoal ficava, oh, shit. E de repente vinha um gajo qualquer, 14 mortais, cavava e o pessoal ficava Acabava tipo, em, só com a tola no é, chão, e Fazia aquela merda com a cabeça, meu, tudo fodido. E o pessoal tipo, ok. Ah, Vai-te embora, vai embora <risos> e <risos> depois vinha ao Bia Banda e me solta, <risos> <risos> e pronto. E pá, e foi das, foi, mano, foi das melhores noites. Foi das noites com mais magrisinha. E depois, no final, no meio daquela euforia toda, eu recordo-me que ele conseguiu trocar um, um bocado de saliva com a Crush. Lembra-se? Uhum. Aquela Crush, do, ele estava nos pinkers, mesmo. mas e, a gaja é Gold Digger. Sabe, só o quis depois daquela exibição. E ele faz <risos> aquela exibição. O pessoal está tipo, oh shit, Tiago, Tiago. E estás a ver? Ele está lá mesmo Exato. no foda-se. Tipo, a pagar, toda a gente a pagar-lhe bebidas. E claro que vem a gaja que ele sempre quis e nunca teve. Que olha, caralho, mano, é, isso olha, coincidência do caralho, mano. Olha, pá, que não puta posso de... dizer isso, mas é. foi, foi aquela noite é. em que, que puta de em coincidência. fecharam o um negócio. É um facto. É, mamaram-se muito na Pronto, boca. E depois eu deixei de ouvir ver durante, pá, sei lá, duas horas. Eu também. E dou por mim, opa, muito tarde já, já, tão tarde que era cedo, no meio daquela noite, e dou por mim e tenho um copo de whisky cola numa mão, um copo de whisky puro noutra, e um cigarro daqueles que fazem rir numa das mãos. E olho para mim abaixo e faço uma introspeção. Eu tenho que... É <risos> eu tenho que abrandar <risos> aquilo que o nosso amigo Manuel disse Às para a meia eu estava a dizer isto para 5 da manhã é, mas para ti, para mim já, tá, já estavas a ficar tenho... num estado muito já é quase de manhã, tipo, eu vou abrandar um bocadinho senão ainda vou fazer aqui o, o, o figuras, figuras do então, dei de fora se fica apenas com o whisky e cola para ter aquela cafeína né? e dirijo me à casa de banho para refrescar a cara quando estou a entrar na casa de banho está o nosso amigo Nelson Tiago A sair do cubículo Literalmente acabado de acordar, segundo ele, tinha adormecido Na sanita Na sanita Eu vi dizer que saiu lá assim uma sapatilha eu achei que ele estava coxo, mas estava, sem assim, uma sapatilha. Porque lhe roubaram uma sapatilha quando ela adormeceu na casa. É uma puta que... Sei, que... Já estás a yeah. <risos> Tanto quanto sabes, ele pode ter deixado a sapatilha lá é, Mas, mas isso, isso, isso, isso, isso eu não vi porque eu, eu de facto, perdi-vos depois. Só, só vos Estavas engas... divertidíssimo. Eu Aliás, eu antes disso... Tavas com... Olha, estavas com uma t-shirt azul e pintinhas brancas, tipo esta. Eu só vi aquela t-shirt assim a mexer-se lá no meio <risos> do ar No meio do pessoal. Olha para lá está o nosso amigo Gonça sentado. <risos> Arramado. e estava a ser uma noite inacreditável e in, in, encontro o nosso amigo <risos> parece um zombi a sair da casa de banho a oh, mano vou agregar a vou, vou agregar lá conduzi o homem para o sítio que ele gosta muito de frequentar que são arbustos <risos> Exato. E ele deitou ali um bocadinho mais de adubo, mas que não, ele já não saía dali. Sabes como é que eu descobri isso? Sempre que eu que te mandei que te chamasse. Porque eu estava no meio da pista de dança, mano. No meio, opa, eu estava. Estava assim, a dar tudo, não. eu estava a dar tudo. Um assim? Mas ao contrário de ti, eu estava tipo: Ah, não é, não é suficiente ainda, estás a ver? Não vou abrandar, eu estava a dar tudo. Olha, olha. Estava, estou a viver a personagem. Olha, já que não vai haver passagem de ano, vamos ser Olha, mas eu vou dizer como é que então como é que eu descobri como é que eu descobri uh, que vocês que tu ainda estavas na festa? Primeiro, ponto. Sabes, mas te não, te vi, já, não te vias há muito sim, tempo, sim. estás a perceber? Sim, e sim, como é que é o Manel tempo, como é uma, como é uma o Tiago, hora e meia? Como é que o Tiago um, Como é que o Tiago ainda estava ali também? Foi que eu estava no meio da pista, agora vocês imaginem estarem a, da, tipo, a dançar com imensa gente à vossa volta e vem uma gaja falar contigo. E eu pensei, olha que cena, fixe. Pintou. Tá fixe. Tá feito. E a gaja meteu uma mão no braço. E eu, olha, queres ver? Tão fácil. E o Natal foi há cinco dias. <risos> e ela, olha, desculpa. E eu, falo se desculpa. Estás perdoada, perdoada, filha. O que é que se passa? Olha, o teu amigo está a segredar lá fora, <risos> mandaram-me chamar-te. E eu fiquei, o que é o meu amigo? Que amigo? Oh, eu nem é que, tenho amigos. Eu estou sozinho. Eu estava ali, <risos> com meio gigante, com os cornos enfiados <risos> num arbusto. Olha, olha, olha, olha, preciso da tua ajuda. Podes voltar lá dentro, procurar um careca de t-shirt às pintinhas brancas? Mas é, como é que ela soube que era eu? Porque eras te identificável. Estavas a dar muito nessa noite. estava a dar muito? Estavas, estavas. E o cara é que com o às pintinhas não se vê todos os dias. Nem todas as noites. Mas foi-se depois cheguei cá fora e tava, estavas tu com a mão na testa dele, meu <risos> bué querido, né? E ele agregar-se todo ainda. E eu virei, ah, este amigo! <risos> Naquela <risos> situação em que tu estás assim todo chegado para trás para não gregarem em cima dos teus pés. Exato, exato. Foi. Depois levámo lhe o abraço até aos aliados, não é? Sim, do Art Club, Temos que subir o Arc Club Descalço, aliados. a pisar os vidros das garrafas todas partidas. Yeah. A chorar, a tornar-se violento com quem <risos> estava a tentar ajudar. Mano, ele mandou, lembras que ele deu um chute numa garrafa quase que ele, ele pegou numa garrafa que estava... E ele, atenção, o nosso amigo é mesmo calminho, meu. Não, mas ficou processo. Porque acho que fui eu que lhe disse ao oh, tu, olha, tem calma, bro. Fala, tipo, tu sabes, acho que, não sei se... Foi um de nós dois que disse, sei, oh, bro, calma. Sei. E ele calma o caralho, pegou numa garrafa e mandou a garrafa. E a garrafa voou para aí 20 metros, mano, na rua. Podia acertar em alguém, infelizmente não acertei em ninguém. Já a bater um sol, meu. Yeah. Termina o dia. Terminámos essa noite depois de tanta peripécia. E eu já não pude ver à frente porque acabou a minha noite ali por causa dele. Eu chamo um táxi. que já estava a fechar também. Eu chamo. Um... Não interessa. Era pá, aquela maior final, Deixa-me aproveitar. Sim, sim. Claro. Uh... É um make or break. Eu chamo um táxi, venho o um táxi. O, o, o Tiago, todo fodido, todo fodido, o um motorista mal olha para ele e diz Olha amigo, é falar para mim, para ele não era de certeza, era para mim <risos> Olha amigo, é assim, o seu sou, sou, sou amigo está bom para poder entrar? E eu, tá tá tá, está ótimo, isto é um, uma terça-feira normal para ele <risos> O resto está rijo, estou pior que ele Olha, mas não vai agregar no táxi, pois depois não, olha o oh, oh, oh, colega, acha que sim Ele é... já estava quase transparente É daqui, olha, é daqui até a casa dele que é tipo, olha, é pé aí 10 minutos, é no instante ele, pronto, entramos, E eu entrei, meti... abri-lhe o vidrozinho, meti-lhe a cabecinha, <risos> pá, parecia a Nossa Senhora Fátima assim, estás a perceber? Estava <risos> mesmo Tava com um angelical, estás a perceber, a dormir, e eu entro na frente. Puta, porque não sei porque é que entrei na... à frente, também não havia a Covid ainda na altura, entrei uhum. à frente, sentei-me à frente, estava a falar com o... com o motorista, com o taxista, e ele arranca o táxi, dá duas guinadas para a frente, <risos> e o tia agrega-se todo no táxi. <risos> Estive a meia hora a seguir a limpar a puta de um táxi, viu? Porque eu acho que ele levava um tiro para estava armado de ser de ao é pá, puta que o parama. Fudeu uma noite e ainda estive a limpar o grego dele, estás a ver? Mas pronto, foi o que foi. Foi o que foi. Foi o que foi. Foi o que foi. <risos> foi, foi? Tu então, não sabes o que é que foi, apareceste em minha casa. Ah, mas... pois foi. Porque o gajo esqueceu. Yeah, e não acabou, porquê? Porque eu fui levá-lo a casa, a gastar -me o meu dinheiro, porque ele estava a dober dinheiro ainda. <risos> Levei-o a casa e ao oh, oh, bairro ao bolso. Esqueceu-se da chave. E vira-se e diz Epá, agora não, eu não vou entrar em casa Porque os meus pais vão ver que eu estou tudo de beba Disseram que é para aí 8, 8 da manhã já Era para as 8 da manhã já E eu, Anel, ao, ao Tiago Não quero saber, pá, ou dormes no passeio Ou, não é tipo, Eu vou sair daqui, eu vou para casa, quero ir dormir e Ele vira-se vira e diz Ei, ao oh Carlos leva-me contigo E pronto, lá fui eu com ele para Gondomar Dei-lhe, guarida. lhe dei-lhe, assim, dei-lhe abrigo No dia a seguir <risos> O, Neu, o, o Tiago vira-se e diz, olha, agora tenho que ir à casa do Chico buscar a chave. E eu, pronto, vamos lá à casa do Chico, então, um bocado. <risos> Saímos de casa, dia 1 de Janeiro, dia 1 de, 1 de, Janeiro, de Janeiro. Mas aqui já, já era para aí 7 da tarde, quando vocês não, lá chegaram. Não, mais tarde, meu. Ou era mais tarde. Eu estou o meu jantar em casa. Comi, ah, almocei, foi? Almocei, pá, almocei já não sei. É pois é, que, nem sabes que, de que horas é que são tá, dia não mas já, já era noite, já era E noite. vocês ligam, olha, <risos> estamos a caminho. Estamos a caminho, e ir buscar. buscar a chave do, do, do, do Tiago. E pronto, e como o... o o segredo para curar uma ressaca é beber outra vez é pá, é, E aí ele faz ele faz, ele faz o, o, o, o cúmulo O cúmulo, <risos> o cúmulo nessa noite, meu <risos> Que é... Chegámos a casa do Chico, tudo bem, bebemos um copo, estávamos ali tranquilo a falar A grisar-nos na noite passada E ele não sei o que é que se eu passou Eu estava um bocado chateado nesta noite. Sim, eu também, também Estragou a noite, mas pá, olha, se foda, Mas são memórias Estávamos ali a pegar com ele, enquanto estávamos a pegar com ele, ele estava a pegar no um copo Basicamente era o que estava a fazer apanho outra vez uma narça do caraco. A diferença é que eu e tu nessa noite já cagámos um bocado para ele. Foi tipo, ó oh, bro, não vou agora, estar. Tá. Agora, vais, tá, agora vai embora para casa, que eu vou, eu vou à minha vida, o Chico fica em casa, e tu desemmerda-te, estás a perceber? E como é que ele se desemmerdeou pelos bichos? <risos> ele... Não, há, há, há que falar aqui de um ponto importante. Quando vocês chegaram à minha casa, ele ainda estava bêbado. Ah, Claramente. Tá, Quer lá. dizer, beba-te se calhar não estava, mas assim que bebeu o primeiro copo Ativou o ressaca. Ativou. A bebe, a ficou beba imediatamente a seguir, notou-se logo. Pá, eu não estava a reparar, mas já estava farto olhar para a carreira. Mas eu sei que isto foi palavras dele no dia a seguir, por WhatsApp, em Voices, que disse que adormeceu. Ah, não, porque encontrou uns amigos. Exatamente, ela saiu uns amigos, casa, Exatamente. Amigos. <risos> amigos. Uns brosites, que foram com ele para um bar que estava aberto. Nas galerias. Por verdade, se a beber, a beber, a beber... Após uma farda descomunal... Após uma farda descomunal, fizeram-se a beber, a beber, Já não tens esses vozes, se tivéssemos esses não, vozes Não, não do, Saiu do, do bar... Uh, e eles vazaram todos. E ele ficou à espera do autocarro, e já era para aí duas da manhã. Quem é... pá, o autocarro noturno é passador à hora. Então ele perdeu o autocarro, estava cheio de sono, porque... É, Puta duas fardas num 2 dias E curtos. ele da seguinte maneira... Ok. Vais contar a parte da polícia. É, que adormeceu em cima do um carro da polícia porque achava que a polícia eu ia levar a casa. Mano. Ai, agora não tenho maneira de ir para casa. Se calhar se eu me adormecer aqui em cima do carro, eles vão-me levar. Puta de checho. Proteger e servir. Proteger e servir, exato. O que é que acontece? Os polícias acordam e dizem: sai daqui. Ele adormeceu em cima do carro. Ele, ele viu em, ele em entrou... cima do carro. da poli... Ele viu o carro da polícia e achou que eles o iam levar a casa. Ele tinha que esperar por eles, porque eles não estavam lá. Como é que ele em cima do carro? <risos> assim? <risos> Eu sei. Eu Eu não sei. É que grande, não né? não se sabe, sabe como é que isso aconteceu. O que é certo é que eles o acordam, tiram-no de lá, sentam-no no banco, olha, fica aí, deixa-nos em paz, deixa-nos trabalhar. Meu menino, se calhar deu me outra vez, nesse banco, no, por acaso essa parte não me recordo Mas depois apanhou o, o autocarro, já era o de dia Não, não, não, calma, estás-te a trocar Ele apanha o, o autocarro das 4 da manhã Ele está ah, no autocarro, foi, foi, foi, foi, foi. isto é que é hilariante, é que ele apanha o autocarro para casa finalmente aí para casa finalmente está para, já está, Entrou no autocarro, está aí para casa, para casa às 4 da manhã Uma paragem antes, estás a ver? Um, e ele, ele, ele, ele ele ele estava estava a se manter a boa acordado porque sabia que estava quase a chegar à paragem dele uma paragem de an, uma paragem antes a perto do autocarro foi e acorda no acorda final no final o motorista acorda-lo. e ele pergunta se <risos> pode ficar dentro do autocarro e o motorista deixa volta a vir a fazer o, o percurso inverso está a chegar tá a chegar à paragem do autocarro dele, voltar <risos> a dormir outra vez acorda na porta <risos> E já era de manhã, mano. Quando ele acordou, falei que era de manhã, mano. Que ele disse que a duas a sair e a vir. E depois. É, mano. Ainda bateu uma sorna. Ah, ai, yeah, é. ele. Ao sol. Ele Acordo... ele acordou <risos> Acordou às 11 da manhã com o pessoal a fazer jogos. E aí ele disse que foi um gajo que lhe veio bater na cabeça que ele adormeceu, eu tipo, à beira de um passeio. Ou seja, ele chegou a casa, era um pai meio-dia e meio, mano. Essa brincadeira. E pronto, ao oh Tiago, uma grande vez vamos falar aqui no podcast. <risos>